Quando eu comecei a me interessar pela física quântica, ela me despertou uma curiosidade enorme. Tanto que eu resolvi fazer uma imersão com o Dr. Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos que existe ainda no planeta. Olá, eu sou o professor Doutor Bis e nesse vídeo nós vamos falar sobre o um pensamento quântico. E gravando hoje, aqui em Iraí, Rio Grande do Sul, está muito frio, como você percebe pela minha roupa. Bem, lá com o doutor Amit Goswami, lá eu consegui fazer o entendimento que eu queria, porém nada de muitas novidades, pois na parapsicologia, no meu curso, nós havíamos visto, estudado muita coisa a respeito. Por exemplo, na parapsicologia, nós estudamos como o processo do resultado do desejado acontecia. Então, nós temos o racional, temos o emocional, o direito e esquerdo. A razão pensa, ela raciocina, a emoção expressa sentimento e a união faz acontecer emoção e razão. Então, o que é o pensamento quântico? Objetivamente, é estar alinhado, sintonizado 100%, com o universo de uma forma clara, coerente, ou seja, no meu entendimento, os quatro corpos conectados, em harmonia, em unicidade, quatro corpos, sim, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, pensar quanticamente, é pensar, sentir, vibrar emocionalmente, é estar em total alinhamento. A mente, que são os nossos pensamentos, emana energia cognitiva, a racional. O sentimento produz energia emocional e em você, a energia física. Tudo isso vai formar o quê? A tua assinatura energética. Afinal, nós somos um campo quântico. Então, a assinatura energética é a tua chave. É o código que conecta a consciência, a alma, o espírito e corpo. O todo, a tua essência. É fácil? Não. Mas é possível. Muito treinamento e estudos. Depois disso tudo, passei a compreender o que as pessoas... Por que as pessoas têm dificuldades para conseguirem a materializar seus sonhos. Espero que você não seja um desses. Eu entendi que faltava algo... A palavra-chave é harmonia, é coerência, é alinhamento. Portanto, para entrar no campo quântico, eu preciso ser eu. Quando eu sou eu, eu sou luz, eu sou divindade. E aí o acesso é, aí é possível acessar o campo quântico, pois não tem o pensamento voltado ao passado ou ao futuro. Mas o pensamento está no momento presente, o presente eu sou. Como que eu consigo ser uma pessoa de luz? Lembre-se que viemos do Pai, o Pai é a verdadeira luz, que é amor. O universo também é amor, e tudo está dentro de nós. Quando atingir esse empoderamento, você entrará no processo de vibração que te conduzirá a essa luz. Então, pensar quânticamente é mergulhar no seu interior, na sua totalidade, voltar para a casa do Pai, mergulhar na luz em conexão com o todo, com o vácuo quântico. Bom, por onde começar? Primeira sacada, conheça-se, conheça-te, quem é você? Para se conhecer pela minha experiência de 69 anos de idade, sou parapsicólogo, terapeuta, tenho um consultório, além de palestrante, é faça terapia, busque o autoconhecimento, tenha um mentor, tenha alguém para você modelar, algo te incomoda, busque ajuda para te ressignificar a crenças limitantes, autossabotadores e transformar tudo em amor, senão é complicado, e todos nós temos dificuldades, a segunda sacada, é preciso meditar. Ou seja, dê um tempo para você, para se organizar internamente e fazer o alinhamento. A maioria das pessoas estão perdidas mentalmente, estão desorganizadas mentalmente. E aí tudo pode ficar difícil. Terceira sacada, cuide da sua espiritualidade. A espiritualidade é o combustível da luz. É... Energia do campo quântico, do pensamento vibracional que vai materializar os seus sonhos. Faça a experiência e sinta que você pode pensar quanticamente e ser você na sua plenitude. Em resumo, é muito simples de entender, porém é um pouco difícil se você não praticar todos os dias, não fizer exercícios diariamente para se conectar na totalidade do universo, lembre-se, pensar, pensamento quântico, é você ser coerente com você, é você estar em harmonia, é você estar em conexão com os quatro corpos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, para isso é preciso se cuidar diariamente, para fazer esse alinhamento, se tornar a luz, numa conexão direta, com o Pai, com o vácuo quântico, com o universo, com você mesmo. Isso é pensar na minha visão quanticamente. Bem, eu espero ter corroborado na sua evolução, do contrário, me perdoe. Deixe um comentário aqui abaixo, uh, dê um like, compartilhe com seus amigos, assine meu canal no YouTube. Um abraço maravilhoso, namaskar e até o próximo vídeo.